Um ano conversando todas as quartas-feiras que com certeza nós teríamos assunto de sobra para conversar. E assuntos muito bons, assuntos de botar a cabeça para funcionar, de refletir junto, é muito bom. Eu gosto muito de estar com vocês aqui também. Quando eu estou aqui, vocês me fazem perguntas interessantes, eu me coloco para pensar em outras coisas também, a gente cocria e é de muito acréscimo para mim quando vocês estão aí também. Né? Ninguém pensa sozinho. Ninguém avança sozinho, a gente avança coletivamente, né? Enquanto classe, enquanto todos os psys juntos, enquanto uma saúde mental de qualidade, enquanto o mundo melhora, enquanto menos suicídio, enfim. É, construindo juntos, a gente constrói um mundo melhor, com certeza. Então, eu queria dar boas-vindas a quem já tá, Maria Cristina, Vânia, Eduardina, Sandra... Ari, Cíntia, Ana Vilma, Ana Lídia, uh, Adriana. Gente, à medida que vocês forem chegando, digam de onde vocês são. Eu gosto de saber de onde eu tô, né? Aí, ó, muito bem, Jorge. Jorge Chain me contando aí que é psicoterapeuta humanista existencial e hipnoterapeuta em São Paulo. É muito legal ir me contando essas coisas. O que faz, onde tá, né? Uh, e boa tarde para todo mundo. Vocês vão contando aí, eu vou conversando com vocês. É, sempre. né? Então gente, retomando aqui, uh, como eu prometi, hoje é o fechamento das últimas quatro, então nós vamos fechar algumas perguntas que a gente tentar responder em parte, algumas perguntas, né? para que a gente possa caminhar. Por que, que eu preciso estar tá capacitado para o atendimento online? Por que, que não basta ligar minha câmera? Por que, que não dá para eu pegar o computador que eu tenho na minha casa, fone de ouvido do meu filho e lá no meu quarto... E atender os outros. Por que que não dá, né? Então, Sandra, psicólogo e consteladora familiar de Jundiaí. Muito bem. Então, gente, o que, que a gente já conversou? Lembrando que se você perdeu as outras conversas, não tem problema. Você pode utilizar o telefone da Casa dos Insights para solicitar o acesso para você estar uh, ter acesso a todas as outras Open Classes, tá bom? que é o 11-9494-00065, você pode usar é, esse telefone, falar no setor de relacionamento, é a Maria Fresato, você vai dizer, Maria, por favor, eu queria ter acesso às outras três Open Classes anteriores, né? Então, é o 11-9494-00065, e eu vou pedir para escrever para vocês aí também, Maria Cristina, psicóloga TCC, muito bem. Então, gente, nós conversamos sobre se nós somos psicólogos antigos, modernos ou pós-modernos, e os nossos pacientes, que são pós-modernos. Nós conversamos sobre, agora que houve a Resolução 11 de 2018, de novembro do ano passado, o que, que passou a ser possível, o que, que eu posso, o que, que a lei me permite, e de que jeito essa lei conversa com a Lei Geral de Proteção e Dados e a Marco Civil da Internet, que é a nossa lei maior. Atendimento online na prática, por onde começar, a gente conversou bastante, não é? E hoje nós vamos falar por que a gente precisa estar capacitado para atender online, né? Hoje eu vou passar muito rápido mesmo sobre os temas que a gente conversou, porque eu separei outras coisas para falar com vocês hoje que eu tive vontade, então hoje eu mudei o, o que eu pretendia dizer, né? Então eu sou a professora Cláudia Catão, sou doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, minha área é telepsicologia, né? Uh, educação online, né, isso que a gente está fazendo telepsicologia, telemedicina, telesaúde, né? uso de tecnologia para a gente fazer educação continuada na nossa área específica. Então, isso, isso aqui já é tele, tá bom? Uh, eu coordeno o curso de práticas clínicas mediadas por tecnologias, que já vai para a turma 9, para nossa satisfação, né, e agora no, no mês que vem... E eu tenho especialização em telemedicina na faculdade de medicina da USP, pesquisa clínica lá também, educação online na FEA, psicoterapia psicanalítica, dependência química, e sou candidata a IP, e sou international affiliate da América Psicológica Association. Né? Lembrando a vocês que hoje nós vamos responder a pergunta que eu fiz no primeiro dia. Né? A gente abre o um Instagram e vê a propaganda. E lá tá assim, psicoterapia online para comodidade, o paciente quer ter mais comodidade, então ele vai fazer terapia online, ele vai fazer a qualquer tempo, a qualquer hora, cismou, clica, e é mais barato. Hoje a gente vai poder responder aquilo que a gente conversou, não é gente? Mediante tudo que a gente aprendeu, a necessidade de ser formado, de ter aspectos teórico práticos, uh, uh, uh, atualizados, treinamento, ambiente exclusivo, tecnologia de ponta, áudio e vídeo de qualidade, segurança, tudo isso tem custos, então dizer que a terapia online é mais barata que a terapia presencial não faz nenhum tipo de sentido. Isso só faz se a pessoa sai da faculdade sem ter nenhum tipo de formação, pega o computador que ela já tem, não faz a menor ideia do que ela está fazendo, se cadastra num lugar para trabalhar que também não está interessado no que ele está fazendo, vende um pacote de sessão com cupom de desconto e faz uma infração ética grave nesse momento, e entrega e vende sessão. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de oferecimento de saúde mental de qualidade para todos. Então, não podemos comparar vender sessão, né? Vender sessão com construção de saúde mental de qualidade. Isso aqui pode ser mais barato mas disso aqui que a gente está conversando não é mais barato, tá bom? Comodidade. Psicoterapia online não é para comodidade de paciente. A vida do paciente não é para estar cômoda. Psicoterapia online é um método que vai ser utilizado nos casos e quando, e previamente combinado antes, o paciente não puder estar no consultório presencial. Primeira opção, consultório presencial. Primeira opção, vai vir até nós, consultório físico. Tudo presente, corpo, cabeça, né? Corpo comunicando um monte de coisas, isso é a primeira opção. Paciente não mora aqui, paciente só tem meia hora na vida para comer, paciente tem um caos urbano que não consegue, quer fazer mais de uma sessão, faz uma online e uma vez ele se desloca. Paciente está acamado, paciente está restrito, paciente tem uma doença degenerativa, não consegue se mover, terceira idade, paciente tem uma deficiência importante que precisa que alguém o traga. Ele mora em outro país, ele vive trocando a vi, o, o ano inteiro de lugar. Isso é uma justificativa relevante. Então, psicoterapia online e comodidade na mesma linha não existe. Psicoterapia online precisa de uma justificativa relevante para que eu deixe de fazer presencial e passe a oferecer online. Psicoterapia online não é igual a presencial, nem melhor nem pior. Psicoterapia presencial. É aquela que a gente faz uh, observando preceitos, técnicas, éticas e enquadre específico para o atendimento online. Nossa primeira opção. Psicoterapia online tem o próprio enquadre, tem a própria documentação, tem a própria questão ética que envolve sigilo, privacidade de dados e de comunicação. Então, é um outro universo, é uma outra metodologia. E a gente precisa ter musculatura para oferecer ela com consistência. Outra coisa muito importante, não existe psicoterapia online sem seleção prévia de paciente. Não existe clica, abre e atende. Não existe. Tem que haver seleção criteriosa dos pacientes. Se a gente não fizer a seleção criteriosa dos pacientes, nós vamos estar fazendo aberrações, nós vamos estar fazendo idiosincrasias. Ou seja, como profissionais nós estaremos oferecendo um mau atendimento e colocando a vida desses pacientes em risco. Né? Nós sabemos por vários colegas trabalhando nos conselhos da imensidão de processos éticos uh, contra profissionais que vendem por pacote, não entregam o que prometem, vendem o resultado que não existe, uh, não fazem os critérios estabelecidos de seleção. E aí, Cláudia, mas como é que, é que você contou para nós? Quando é que a gente pode? A gente pode, paciente, predominância de funcionamento neurótico. Paciente em predominância de funcionamento psicótico? Não. Paciente psicótico? Não. Paciente que está em desintoxicação de álcool e drogas? Não. Paciente hum, menor sem consentimento de paz? Não. Duplo consentimento para adolescentes? Hum, então, gente, vocês vejam. A gente tem um conjunto de coisas. E dentro da entrevista tem que ter uma relevância. Não pode ser porque eu fiquei com preguiça e abrir a câmera. Muitas vezes a entrevista vai ser para trabalhar a resistência do, do paciente e ir para um colega presencial. Nem sempre esse paciente é para nós. Às vezes esse paciente não, só está conversando com você numa entrevista para ver que ele não é doido, que aqueles medos gigantes dele não se apresentaram e que tudo bem ele até um consultório presencial que é perto. E muitas vezes a gente indica, a Casa dos Insights, enquanto equipe, ela é presencial e online. Então, a gente, tendo presencial, a gente encaminha o paciente para o presencial. Às vezes essa é a nossa função. Cíntia é estudante de psicologia. Então, gente, não é para comodidade, precisa é ter justificativa relevante, não é a qualquer tempo e a qualquer hora, isso tem que ser combinado antes, o paciente vai ser enviado num sistema, ele tem que ser um cadastro prévio, ele vai utilizar a senha, ele recebe instruções iniciais claras, né? Por isso a gente ensina em é, e-mails padrão e mensagens de WhatsApp padrão, com todas as justificativas, todas as explicações, estar bem vestido, bem vestido, estar vestido adequadamente, estar com fones de ouvido, estar em lugar privativo, ter pacote de base dado de pacote de dados no celular, uh, se é aplicativo baixar o aplicativo. Então não é assim. Há todo um preparo, há toda uma construção de enquadre. Cláudia, quem é responsável pelo enquadre? Como sempre o profissional. O profissional é responsável pela ética. É profissional responsável pelo enquadre, profissional responsável pela segurança, profissional é responsável, de acordo com o Código Civil, da gente respeitando os direitos para não ter infrações éticas, respeitando marco civil da internet, lei geral de proteção de dados. Nós somos prestadores de serviço online. Por isso, nós precisamos respeitar a nossa legislação. Skype não é adequado, é inseguro, não pode ser utilizado. WhatsApp tem criptografia, mas isso não é só o suficiente. Você pode encaminhar mensagem, você pode mandar para terceiro, você pode dar print de tela, você pode editar o que foi. Então, o WhatsApp não é adequado. Cláudio, o que é adequado? Eu, Cláudio, atendo no consultório virtual seguro. Né? Ele foi desenvolvido desde o doutorado para isso, já está na versão 3.0. Por quê? Porque requer atualizações constantes para que a nossa prática fique menos difícil de ser feita. Tudo bem? Todo mundo vivo até aí, gente? hoje eu tenho muita coisa para conversar com vocês então lembrando, o que, que eu espero de vocês após esse ciclo todo que vocês sejam uh, profissionais informados que vocês saibam falar sobre a existência de uma boa evidência que vocês saibam discriminar vender sessão de oferecer uh, serviço psicológico ético seguro, comprometido, com qualidade com evidência discriminar o que do que discriminar a prática precarizante de prática revolucionária, né? revolucionária no sentido de aumento de acesso para as pessoas. Né? A gente pode revolucionar a nossa área, uh, oferecendo, utilizando a tecnologia como um meio. Né? Tecnologia não atende pessoas, tecnologia é uma ponte que liga o profissional de saúde com a pessoa que não está conseguindo chegar até ele. É uma ponte muito interessante. Tá? Então, gente, eu preciso que vocês Avaliem, conheçam, selecionem criticamente, dominem as ferramentas que vocês pretendem utilizar e tenham uma prática clínica que dialogue com a pós-modernidade, que, que dialogue na super, cibercultura, que ensine vocês a existir onde os pacientes existam também, que ele possa achar você lá, porque o nosso consultório presencial não é suficiente mais. Ele precisa achar a gente onde, a gente, onde ele está e aí ele encontra ajuda para poder ser atendido. Sim? E aí, gente, eu conversei com vocês sobre a relação entre o homem e a tecnologia, mostrei para vocês que nós estamos no infolítico e que hoje há uma democratização do acesso, veja a gente aqui junto, nós estamos na democratização do acesso da informação. Nós, nós falamos sobre o avanço contínuo que mudou a organização social do mundo, falamos sobre a presença humana marcando a cultura, marcando o jeito de existir nesse mundo, Falamos sobre o não determinismo da tecnologia sobre a sociedade e nem da sociedade sobre a tecnologia, né? Discussão bastante legal. Uh, falamos também que esse percurso entre a sociedade e as tecnologias, ele é dinâmico, ele é dependente do ser humano e ele depende da nossa capacidade crítica, avaliativa de existir no mundo, não só como profissionais, se eu atendo ou não, mas como pais, quando eu falo no WhatsApp e quando não, quando, como grupo de amigos, quando eu interajo ou não, fortalecendo os vínculos pessoais, respeitando o momento de estar de corpo presente conversando com as pessoas, não banalizando o contato presencial, não é? A gente precisa da nossa capacidade de discernimento coletivo. Se vocês, após essas quatro semanas, saírem daqui com a capacidade de discernir, já valeu para mim todas as horas que eu fiquei aqui nesse último mês que vocês possam ter discernimento, e é um discernimento coletivo, no sentido que eu como pessoa, como indivíduo, eu tenho um discernimento mais claro, eu avalio a situação, eu pondero quando e se e se não, não é? Eu encorajo o outro colega a aprender, eu encorajo o outro colega a sair de Skype, eu encorajo o outro colega a não estar no WhatsApp, eu não bato nele, eu não critico ele, eu encorajo respeitosamente, eu levo uma boa informação, a maioria dos colegas, gente, não é mau colega. A maioria dos colegas é um colega desinformado. Ele não sabe de nada disso que eu tô falando. Porque essas informações, elas não são tão claras assim, né? O livro não tem tantos anos. Tá né, quase esgotado, mas não tem tantos anos. Ah, então, assim, é tudo muito novo. E as pessoas vão tentando dar conta de suas clínicas, não é? E é de novembro para cá que passou a ser autorizado. Então, tem muita bagunça acontecendo agora, né? Uh, então gente, hoje é Ruth, seja bem-vinda, Niterói gente, é importante que nós tenhamos discernimentos individuais sustentáveis no coletivo, isso que é o discernimento coletivo, que eu escolha para mim uma forma de existir no mundo enquanto psicoterapeuta com ética, com responsabilidade com seleção de paciente oferecendo atendimento online somente nos casos que se fazem necessários não é para fazer uma prática antiética, não é para vender sessão em pacote, não é para fazer a coisa sem documentação, sem, sem proteção para você também, para a vida do outro paciente, sem perigo de processos legais também, gente. Tem muita coisa envolvida. Luzia, psicoterapia, psicanalítica, São Paulo. Muito bem, Luzia. E aí, gente, o outro gancho que nós fizemos? Nós sabemos que temos novos contextos sociais, novas tecnologias... E, naturalmente, considerando a subjetividade como algo que é construído a partir de um mundo externo, dos seus conjuntos de relação, do mundo que eu existo e da forma como eu existo nesse mundo, natural a gente entender que as novas tecnologias de informação, elas, elas chegam num mundo onde nós temos novos indivíduos existindo, novas formas de existir. Não é um indivíduo velho que ligou o smartphone. Então, nós não podemos ser os os profissionais antigos que ligaram a câmera. Isso aqui não é suficiente, isso aqui tem, o, tem uma quebra de, de, de, de, de construção. Nós precisamos estar mais abertos no sentido de nos reconstruir no momento em que a história está acontecendo. Estejamos mais abertos, mais amplos para acompanhar as pessoas. Falei sobre as mudanças nos gêneros, nas famílias. Falei sobre as características de sofrimento contemporâneo, gente, isso é muito importante, falei bastante sobre isso. Se vocês perderam, lembrando, 11-9494-00065, tá bom? É só pedir no setor de relacionamento o acesso para você ter acesso aos outros. Seja bem-vindo, Milton, Tô quase acabando a psíquica, né? Falei sobre o suicídio, um milhão de mortes de, de pessoas no ano passado, no mundo, né? Ausência de vínculo, ausência de esperança, alvin... Alvi, al, um, ausência de, de, de vínculo significativo, de inserção de pertencimento, quadros existenciais importantes, não é? Ah, falei também das nossas atuações, falamos da questão das perdas relacionais, da solidária solitária virtual, falamos que nós estamos falhando no sentido de termos ah, construções de, era que antes, falei, a gente fa está falhando, Opa. que a gente está faltando pensar em novos dispositivos de escuta e atuação. Nós temos uma nova época, temos novos sofrimentos, temos novas tecnologias e precisamos nos dispor a construir novos enquadres, novas intervenções que deem conta dos sofrimentos contemporâneos que chegam para nós. Tá? Não é gostoso reinventar, não é gostoso entender que não dá conta, não é agradável entender que falta coisa. É desconcertante. Muitas vezes a gente se pega tendo que lidar com um monte de não saberes. Isso é muito angustiante para a gente enquanto profissional. Mas se eu não entendo o que eu não sei, eu não abro espaço para saber. Então se eu finjo o que eu sei, não tem campo para entrada. Então eu fico esterilizado numa concha onde eu finjo que eu tô entendendo o que está acontecendo, metendo pau em quem atende online sem saber porquê, metendo pau dizendo que é tudo lixo, que é tudo porcaria, que é tudo gente ganhando dinheiro fácil, que é tudo gente preguiçosa e, e outras coisas horrorosas que escrevem na página. As pessoas não se dão conta de abrir o ouvido e falar, pô, o que, é que essa mulher tá falando há anos? Quem é que essa louca estudou, doutorado, fez livro? Por que, que será que ela fala isso? Por que, que ela existe ainda? Né? Isso é o quê? É um olhar que contempla o novo com uma certa curiosidade. Não atacando de cara, pesquisando primeiro, tentando. Eu sou a pessoa que defende a prática presencial. Então tão tacando pedra na pessoa errada. Eu luto pela prática presencial, eu luto por critérios, eu luto por regulamentação, eu luto por boas práticas. Eu luto por não precarizar nossa prática. Essa é a minha luta. E eu espero que seja a luta de todos vocês, porque essa prática é nossa. A gente consegue discriminar lixo de não lixo. O paciente constantemente mal atendido, em fluxo, por um monte de gente desinformada... Ele não discrimina você deles, ele não me discrimina deles, ele não discrimina todos os psicólogos e psicoterapeutas deles. É tudo uma porcaria. É tudo esse psicólogo de quinta. É tudo esse serviço porcaria que está vendendo. É tudo esse cupom de desconto, VC30. Isso não conversa com a nossa prática. Isso não dialoga com quem a gente entende de ser no mundo. Isso não dialoga com a forma com que a gente séria, ética, segura, comprometida, sustentável. Sustentável como, Cláudia? Que dê sustentação à nossa profissão, que ela possa continuar eh, se desenvolvendo, crescendo, se fortalecendo enquanto profissão. É nova a nossa profissão. A psicologia veio do entendimento da, do, do, do, do período da, da Revolução Industrial no século XIX. Então, gente, é novo. Então, para a gente não, não sumir, a gente tem que se organizar discernimento individual, discernimento coletivo, prática sustentável, defesa mútua de colegas que atendem bem, aspectos protetivos, sim, andar junto, juntar os bons, fazer um verdadeiro mutirão de bons atendimentos e chegar até as pessoas que precisam ser atendidas com qualidade. Regina, muito bem, psicóloga. Uh, Ana Lídia né Saúde Pública e Clínica do interior de São Paulo e a Renata de Itajaí. Muito bem, Renata. E aí, gente, eu falei da epidemiologia dos transtornos mentais, falei com você sobre a quantidade de incapacitação no mundo, a depressão vai ser rapidamente a doença que mais incapacita seres humanos, o pai deixa de ter função produtiva, deixa de ser o pai daquele filho, o avô daquele outro, o talento dele enquanto o mundo não chega no trabalho, ele não deixa a marca dele de existir nesse mundo porque ele não conseguiu um atendimento, porque ele não consegue, a pessoa não entende o que é psicoterapia. Falei com vocês também sobre as definições de telesaúde e telepsicologia, né, falei sobre os tipos e modalidades principais, falei sobre o contexto, de... vocês viram como eu falei? Falando sobre o... Aqui, eu estou no, no grupo de trabalho do CRP, escrevendo a nova resolução, com muito orgulho. Uh, falei com vocês sobre a nova resolução. Então, a gente está podendo seleção de pessoal, a gente está podendo instrumentos psicológicos, tem que consultar o site do Satepsi. Não pode pegar qualquer troço, digitalizar e mandar por e-mail. Não existe isso. Tem um contexto, tem um treino, tem uma validação para aplicação online, Tá? As consultas e supervisões serão feitas conforme o entendimento teórico, clínico e prático e de experiência do profissional. Não cabe mais ao Conselho dizer o número de sessões, mas o Conselho foi muito claro. O profissional que oferece seu serviço online, que faz telepsicologia, que faz prática clínica mediada por tecnologia, ele tem que respeitar o marco civil da internet. Está no início da legislação. Como prestadores de serviço online, segurança. Sigilo de dados. Às vezes o colega fala assim pra mim, escreve por aí. Ah, não precisa de sigilo porque o CRP não falou que, não escolheu por onde você tem que atender. Bem, tirando essa frase que é o O, né? Vamos para a consciência ética de cada um, discernimento individual. A nossa profissão, psico como um todo, ela depende do, do eixo central que é sigilo, confiança e privacidade. Se a gente implode isso aqui atendendo numa possibilidade insegura, a gente tem uma infração ética gigantesca, interna, de quem eu sou, de como eu valido a minha prática. Então, sou eu comigo mesmo o principal problema. Como que eu não ligo pra isso? Me assusta. Como que eu compro o cadastro de, de, de preenchimento de EPSI dos outros, sem saber o que eu tô fazendo só para atender os outros de qualquer jeito? Me assusta. Então, essas coisas me assustam, gente, e devem assustar todos nós. Por isso eu falo, quem trabalha sério, quem pesquisa, quem aprende, quem treina e quem faz com qualidade, tem que se proteger mutuamente. Falamos também, gente, que estamos autorizados a uma psicoterapia online que nos leve na revolução, que a gente tenha um alcance gigantesco das pessoas e que a gente não precarize a prática psicológica. Falei que a eficácia de terapia online só vai se dar eficácia não é ser igual, ok? Se eu reduzo o score de depressão aqui, reduzo o score de depressão aqui, comparando presencial com online, isso só vai se dar. Se eu tenho um profissional treinado, se eu tenho um ambiente qualificado de áudio e vídeo de qualidade, né? É, é, é importante que eu tenha profissional capacitado e alta tecnologia, sim. E aí, gente, eu conversei com vocês por onde começar, né? Falei com vocês, primeiro, relevância. Vocês têm que saber de epidemiologia, vocês têm que saber das coisas. Falei com vocês que tem que ter uma necessidade. Qual é o motivo para estar atendendo esse paciente online? Não é porque ele resolveu, porque ele mora em Moema e está com preguiça de atravessar a rua para ir no seu consultório de Moema porque choveu. Não é assim que funciona, né? Falei sobre capacitação, dominar evidência científica, regulamentação, escolha de equipamento, aquisição de equipamento, treinamento do equipamento. Uh, aquilo que você tem que ter em dupla porque aquilo dá errado, não é? a ah, construção de enquadro protocolo de emergência seleção de pacientes, recebimento e pagamento online, treinamento teórico clínico e todo o conjunto de documentação desde o Oi desde Seja Bem Vindo tá? A Ruth escreve que ela recebeu que bom, que bom querida ficou muito feliz que você tenha recebido a Neuza Psicanálise de São Paulo e a Suela em Florianópolis, Floripa muito bem depois, gente, nós vamos ter que definir o ambiente, eu atendo no consultório virtual seguro, eu treino nele, né? Eu tenho agora, com certeza, umas duas mil horas de consultório virtual seguro, né? Bastante. E eu tenho que saber fundamentar a minha prática teórica clínica, não é pegar qualquer coisa que eu já faço e enfiar lá. Eu tenho adaptações de tempo, de postura, de tudo, tá? Não é do mesmo jeito. Depois disso tudo, eu vou solicitar meu cadastramento do EPSI, que é quando eu consigo imaginar e construir internamente e externamente que tipo de prática eu pretendo oferecer. Aí eu vou fazer o cadastramento do EPSI. A gente ensina para quem já está pronto, tá? E a gente aprende a divulgar o nosso serviço na internet, a existir de forma profissional na internet, que tipo de site, que tipo de presença na rede social, como eu administro a minha rede social profissional. Isso tudo é um aprendizado, a gente não tinha isso antes. Né? E aí, a partir dali que eu vou atender pessoas. Então, olha o tamanho do caminho para atender pessoas. E as pessoas querem me dizer que pega o computador que está na casa dela e, e, e atende. Não atende. Não atende. E aí, gente, chegamos hoje. O que, é que eu preciso para estar tá capacitado, Cláudia? E aí, como é que funciona? E aí, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, porque hoje eu estou dando essa. Essa Open Class como uma, um, uma coisa nova. Isso aqui que eu vou falar a partir de agora é novo para vocês, que é uma construção que eu fiz com o professor Marcelo Russo. E a gente quis que dá outro caminho para vocês hoje. Vocês devem ter me comunicado mentalmente outras, outras vontades, porque aí eu mudei. Né? A Ilda de TCC do Rio de Janeiro. Beleza, Hilda. Qual é o nosso papel, gente? Qual é o nosso papel enquanto profissional de saúde? Enquanto profissional de saúde, essa pergunta tem que ser feita, você tem que se fazer. Todas as perguntas que eu vou fazer agora são indagações inquietantes que eu espero que você esteja fazendo para você na hora que eu estou fazendo aqui para mim. Né? Aquela história de quem eu sou nesse mundo, qual é o meu papel aqui, é uma coisa que tem que existir enquanto profissionais de saúde. Nossa função como profissionais de saúde ela é muito grande, depois de sermos profissionais de saúde global, é que a gente passa a ser profissional de saúde mental. Pescoço não existe. O indivíduo está cometido, estabelecido como um todo. Quando ele sofre, ele sofre com todo o corpo que ele tem. Nós tivemos um milhão de mortes por suicídio no ano passado no mundo. Um milhão de mortes. É o filho de alguém querido, é o sobrinho de alguém querido, é o netinho de alguém querido, que pulou pela janela do banheiro, a é gente que se joga pela sacada. É? E aí? Adolescente se matando. Tudo bem com você? Não te incomoda? Não é ninguém que você conhece? Meu consultório tá cheio, tomar ar-condicionado, meu dia tá tranquila. Vocês estão se matando por ciência, né? As pessoas se matam. Será? Onde foi parar a nossa empatia, gente? Onde foi parar a nossa empatia, gente? Onde foi parar a nossa capacidade de se importar? de nos importarmos com os outros. De pensar no sofrimento da mãe que chega em casa e o filho tá, está telado no chão da sacada, que aqui em São Paulo está acontecendo muito e é subnoticiado. Vocês ficaram sabendo do, né, do filho do, do técnico de futebol, porque ele é uma pessoa muito exposta, que usou a, a escotilha do banheiro para pular. Um, um homem, já era um jovem grande, ele deu um jeito de passar. Olha o tamanho do sofrimento. A gente tem que acordar lá dentro a capacidade da gente se importar. Não é porque não foi a minha filha, que não podia ter sido. Não é porque não foi meu sobrinho, meu neto, que não, não poderia ter sido. Eu tenho que me incomodar, eu tenho que ficar triste. Eu estava fazendo essa esses, atualizando esses dados para fazer uma, a palestra da, da epidemiologia internacional de epidemiologia. Gente, o meu dia acabou. Eu saí de dentro do escritório, onde eu estudo, profundamente triste. Pensando o que, que nós temos que fazer, o que, que nós precisamos fazer, como nós vamos alcançar, o que nós temos não está dando conta, quais são os dispositivos. Eu espero que vocês se assim, tranquilizem tanto quanto eu. Nós, enquanto classe, enquanto profissional de saúde mental, enquanto gente, enquanto ser humano... O que mais precisamos fazer? O que nós estamos fazendo? Não basta. As pessoas estão se matando muito. Os, as crianças estão se cortando. E nós, ar-condicionado, portinha abre, fecha, o dinheirinho cai na minha conta, boletinha tá paga e toca a minha vida. Será? Eu vou esperar a tragédia bater na minha porta para ela falar comigo? Quando a gente fez um compromisso de saúde mental, de profissão, de respeito ao sofrimento do ser humano eu não lembro de ter dito que era só quem batia na minha portinha, não. Eu lembro de me sentir comprometida, eu lembro de me sentir convidada. E quando a gente pega o, o... tem colega nosso aí de décimo ano, de estudante, aquele amor, aquela vontade, aquele desejo, aquela esperança. Cadê? Tá na hora de acordar. A gente continua sendo o mesmo ser humano, a gente não pode ficar pasteurizado que nem pessoas dentro de caixa de leite que todo mundo come o mesmo gosto, com o mesmo cheiro. Ah, na hora de perguntar. E aí? Cadê minha capacidade de me importar? Outra coisa. Um quadro tradicional. Não fala com o paciente entre sessões. Não responde nada que ele fala. Se ele manda mensagem, deixa no vácuo. Só quatro sessões por semana. Só três sessões por semana. Senão, não é psicanálise. Senão, não é o ouro da psicanálise. Senão, não é a psicanálise como eu conheço. Será? Será que uma pessoa que não tem um vínculo significativo? Nenhum. Nenhum. Só tem você, que ela vai lá e paga pra ter. Essa é a única pessoa que ela interage na vida dela. Ela pode ir lá duas sessões por semana. As outras cinco o problema dela, isso fere o quadro que é clássico. E eu sou clássica. Então, se ele sofre mais paciência... Estou atrás da neutralidade, do enquadro clássico. Será? Qual é a nossa responsabilidade atual? Muita gente veio antes de nós. Quem falou que Freud era um cara resistente? Freud abandonava as coisas. Lacan revisitou conceitos. A própria clínica psicanalítica dá conta dos moveres novos. Ela só precisa ser observada, às vezes, de outro jeito. Numa releitura. Nossa teoria dá conta. Nós temos, o, o, nós temos a questão de ter TCC, gente. TCC, eles não são tão preconceituosos. A cognitivo-comportamental produz evidências de toda a ordem no atendimento online. Eles não têm essa coisa de ficar estragando a prática deles. Estão interessados em chegar nas pessoas. Então, às vezes perguntar por que a pessoa quer TCC. Não será que talvez eles estejam se importando mais com as pessoas? Pergunta, gente. Cada um responde. Agora, quem foi que disse que é para usar tecnologia, a Cláudia? Não, gente. A Organização Mundial da Saúde, mediante a quantidade de gente desassistida, milhões, 350 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos mentais no mundo no ano passado. Mais da metade dela conseguiu ver um médico. Metade. O resto. 70, 80% delas nem sabem o que é uma psicoterapia, dentro do que conseguiram ser atendido. Então, gente, é importante a gente pensar, não é? Quem foi que mandou usar a tecnologia? Quem foi que mandou fazer a ponte com a tecnologia? Quem foi que falou, gente, usa a ponte, acha essas pessoas. Se elas estão procurando ajuda na internet, esteja na internet. Ninguém falou atende pelo Messenger, ninguém falou atende pelo WhatsApp, ninguém falou atende de qualquer jeito. E a pessoa que fala pra mim que qualquer coisa é melhor que nada, porque essa pessoa tá sem nada, ela é uma, uma, uma desequilibrada, a pessoa que fala isso. Pega sua mãe, ela é uma boa mãe, você oferece qualquer coisa pra ela? Ou você deixa ela sem nada? Você corre risco dela se matar, dela se mobilizar, da sessão dela cair no YouTube... Ela está sendo atendida por uma pessoa que não faz a menor ideia do que esteja acontecendo? De forma irresponsável? De forma precarizante? Botando a vida do outro em risco? Isto não é prática clínica mediada por tecnologia. Isso não é telepsicologia. Isto não é terapia online levada a sério. Isso é venda de pacote de sessão com cupom de desconto. Eu não converso com isto aqui eu estou deste lado aqui lamentavelmente eu ainda estou em menor número mas luto todos os dias para ter maior número para ganhar dinheiro cláudio não porque a nossa empresa é uma empresa de impacto social me interessa o mundo me interessa a mudança de contexto me interessa que as pessoas não, não é capitalista então não dá pra eu vender com cupom né? não vou ter o dinheiro de quem vende com cupom mas não estou me interessando com isso estou me interessando em saúde mental global Eu estou me interessando em que não se mate um milhão e meio da próxima vez que o, o meu, meu querido não pule da sacada que o, o marido da minha amiga esteja deprimido em casa de um jeito que ele perdeu a capacidade produtiva que ele está todo estrupiado da depressão porque até que a ajuda chegou ele já tinha todo tipo de lesão orgânica de comprometimentos crônicos. Então, gente, eu me interesso nisso. Né? A Ruth está a Ruth aqui, dizendo que faz sentido para ela também. Né? O, o Luciano falou que o estilo de vida está digital. Celular, Spotify, Netflix. né? Uh, e por que não terapia online, desde que seja séria? Ô, Luciano, valeu a minha estada aqui, Luciano. É bem isso. Sério. Desde que levado a sério. Esse pedacinho aqui vale os quatro. Os quatro encontros. Então quem foi mandou usar a tecnologia? A Organização Mundial da Saúde. Encontro Pan-Americano um de Saúde. Em, em Meeting Global de Saúde. Como é que nós vamos fazer coçando a cabeça, se importando? Vamos usar a tecnologia? Foi isso. Foi assim. E por que nós decidimos pelo atendimento online? Por que nós da Casa dos Insights decidimos pelo atendimento online? Por que há 14, 15 anos atrás eu comecei? Porque os meus pacientes não conseguiam ser atendidos. Ele só tinha, ele viajava no hotel o ano inteiro. O outro estava em intercâmbio, o outro também estava em intercâmbio. O outro morava em outro país por um ano. O outro estava na Índia. O outro estava, ela assim minha vida. E sofrendo, os caras sofrendo, os caras sofrendo, os caras sofrendo. E tendo que se adaptar em lugares, muitas vezes, sem condição de adaptabilidade. A única coisa que eu tinha, que eles tinham, era a minha presença. Eu era a única coisa fixa. Não sai daí, claro pelo amor de Deus, não sai daí, Clara. Não me deixa, Clara. Troca hotel, troca o país, troca tudo. Qual a única coisa que tava lá? Eu. Eu, o nosso trabalho, o nosso vínculo. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é muita coisa. Naquele momento é tudo que aquele paciente tinha. Então, por que, que eu escolhi? Porque eu, eu me sinto convidada pela causa. Eu me sinto empaticamente convidada. E por que, que foi produzir ciência? Por que, que fui estudar livre? Por que fiquei cinco anos na faculdade fazendo doutorado? Trabalhando? Pagando boleto? Não sou bolsista. Parou alguma coisa aqui, Marçana. Desligou tudo aqui. Estou retornando. Quem está me acompanhando em outra rede social, estou aqui esperando um pouquinho, porque do nada, coisas da tecnologia, puff, tudo novinho, tudo montadinho, e basta estar vivo, não é? Então, vamos organizar aqui. Voltou. Vamos organizar aqui. Eu acho que teve a ver com um quesito é, mínimo, tá? Tem isso tudo aqui e tem uma questão mínimo ali. Que Não, estamos quase, tá, gente? Foi isso. Tá. É tá? Agora voltou. É tá? Né? Então estamos voltando aqui. Tá bom, queridos? Estamos no ar, voltamos de volta. Muito bem, gente. Tá? Voltamos firme e fortes aqui. Não me tá no ar, vamos lá. muito bem, queridos, voltamos fomos né, aconteceu um troço de tecnologias, não é gente? e aí a gente é treinado para manter a calma, né? então a gente respira e acalma e volta, não é? então por que nós somos convidados? por que eu me senti convidada? porque eu me sensibilizei porque não tinha como acompanhar e porque eu tive um professor, um supervisor, que me acolheu. Falou, tá bom, minha filha, vamos lá. A sua vida vai ficar muito difícil, você tem consciência disso? E não conta nada pra ninguém, que eles vão, as pessoas vão te apedrejar. Ficou em segredo por anos sendo supervisionado por ele. Um senhor. né? De uma visão. Se ele não pudesse ter me acolhido, se foram horas e horas de supervisão testando as coisas, levando as sessões. Levou mais de cinco anos para os meus colegas de supervisão, que era um grupo muito grande, descobrir que o paciente era online. Porque um dia eu estava contando o um caso e aí o paciente falou assim, ah, ô Cláudia, mas eu fico pensando, né? Isso é porque eu tô aqui. Mas se eu estivesse aí, você não acha que seria diferente? Essa frase... A frase me entregou, não teve jeito. Aí uma colega falou assim, ele tá alucinando. Onde esse moço pensa que tá? Ele não tá aqui? Aí nesse dia o professor Renato Simão falou, não, a gente tinha anos, gente. Tipo quatro ou cinco anos. A Cláudia tem tido a difícil tarefa de atender as pessoas que estão em constante movimento, utilizando a tecnologia. Mas é, mas não sei o que. É. Isso eram pessoas que me conheciam, meus amigos de muitos anos. Então, veja, gente, isso já tem uma década. Tenho seis anos depois disso. Então, veja como é difícil para as pessoas entenderem as coisas. Depois disso, gente, o que, que aconteceu? Eu passei anos atendendo, minha clínica ficou consistente em atendimentos online, eu fazia supervisão, estudava, procurava. E aí, um, um belo dia, a, um paciente meu falou assim, ô doutora, tá confuso esse negócio aí, né doutora? Tá a baderna esse troço aí, né? Esse troço de vocês aí, ele falou assim. Falei, como assim? Que baderna, que troço de vocês? Ué, esses atendimentos aí pelo computador, né, doutora? Tá de tudo aí, né? Quando ele falou aquilo, gente, que eu me dei conta que eu tava misturada naquilo. Falei, não, não pode ser assim. É tão diferente, é tão sério, eu sou tão comprometida. Devem haver outras pessoas que nem eu, isoladamente comprometidas tentando fazer um bom trabalho. A gente, tudo bem, a gente foi ter uma plataforma criptografada, um consultório virtual seguro a partir de 2007. Até então só tinha Skype, então eu sei o que ia é ter um atendimento ruim, com tecnologia ruim, com atraso, que cai, que você não conecta, que você não sabe nada, que compartilha seus dados, sua internet. Eu sei, eu já tive, quando não tinha opção. Mas como é que 10 anos depois a pessoa quer atender da mesma forma? Foi aí que eu fui fazer, procurar orientador... Foi aí que eu fui ver que no resto do mundo não tinha curso, que a gente tinha muito pouca literatura, que a luta era a mesma para todos os cantos, e foi aí que eu fui fazer doutorado. Para construir fundamentação teórica, para construir seriedade, para falar sobre isso e para tomar a cacetada proporcional ao que esse assunto causa. Destruidora da psicanálise, é, oportunista ganhadora de dinheiro. E muitas outras coisas muito horrorosas que as pessoas levantam de suas camas desagradavelmente para escrever. Mas eu respondo a essas pessoas com energia. Com vitalidade, com energia. E as pessoas, gente, traz tanta coisa boa. Né? Porque os encontros permeados por tecnologias... Gente, oito turmas. Pessoas do país inteiro, maravilhosas, na mesma causa, na mesma vibe, querendo reduzir a desigualdade na atenção e saúde mental para todo mundo, correndo atrás das coisas, né? Todo mundo lutando como eu. E muitas amizades, e uma equipe linda. Como foi isso tudo? Na luta. A internet abriu. A internet democratizou, as pessoas viam no Facebook, as pessoas viam no Youtube, as pessoas viam no Instagram, as pessoas me procuravam na página, as pessoas me viam falar em evento, né? esse, esse ano 14 ou 15 eventos, né? e, e vão aprendendo, e vão escutando, e vão se sensibilizando, e vão tendo vontade de aprender e vão caminhando junto com a gente. E eu tenho sonhos? Sonhos? São modestos? Não. Não eu quero que ninguém se mate, eu quero que a, a, a quantidade de gente desse lado que oferece trabalho sério, ético e de qualidade seja infinitamente maior que o povo que vende sessão e pacote, que todo esse povo aqui que está sendo usado, explorado, que nem sabe, possa achar um espaço do lado de cá para capacitar, para aprender para vir escutar de outra coisa, para parar de vender sessão e vir fazer telepsicologia levada a sério, vir fazer psicoterapia online levada a sério, não é? A gente tem que sonhar, eu sonho individualmente, pago sementes, e vocês também, vocês são uma grande ventania, vocês jogam a semente em vários lugares, são sementes muito boas, em vários estados, olha aqui, Itajaí, Rio de Janeiro, São Paulo, interior, Floripa, né? A Casa dos Insights tem colega em Recife, tem colega fora do país, tem colega na Alemanha. Colega... Gente, é uma lindeza, é uma floricultura de gente legal. E aí, gente? Os desafios éticos que tem um ali, tá? Desafios éticos do atendimento online. Muito maiores. Dentro da nossa sala, a gente já está enfrentando modificações de enquadro, um não é? A gente tem um telefone presente o tempo todo, que grava, que pode gravar, que pode escutar, que pode transmitir. Né? Muitos colegas já estão tomando medidas um pouco protetoras para essas invasões também. Mas a gente fecha a porta e a gente tem uma sensação que está tudo ali dentro acontecendo. Hoje não. Se você não usa o fone, pode estar tá sendo gravado a qualquer momento. Se você atende por Skype, você está lascando. Basta fazer um clique e o próprio Skype grava tudo que está acontecendo. Uh, se você não quer uma versão que é mais baratinha, digita como gravar a sessão do Skype. Conversa de Skype. Ele já, já põe um vírusinho que grava. Então, gente, o nosso compromisso com o sigilo e com a privacidade, como é que você escuta uh, coisas íntimas, muito íntimas, sem ter certeza se seu ambiente comporta, se aquilo não está sendo levado? Isso é muito sério. O paciente confia no sigilo que você oferece. E você banaliza o cuidado com o sigilo? Isso é uma forma irresponsável de trabalho. Descomprometida com a ética. Descomprometida com tudo. Então, vamos nos conscientizar. A gente não está levando o meio eletrônico a sério. Os riscos da internet a sério. A gente trata os dados da gente como se eles fossem nada. Os dados da gente são como parte do nosso corpo. Dizem respeito a quem eu sou, a como eu me relaciono, a com quem eu interajo, a como eu me sinto. Tudo isso é em dado. Tem que proteger os dados, para proteger o nosso entorno, a nossa privacidade também. Então, é importante, o nosso compromisso ele é muito maior do que no atendimento presencial. Fora que os riscos no atendimento online são muito maiores também, gente. O paciente se mobilizar, qual é o protocolo de emergência, o que fazer, como acionar o protocolo de emergência, uma falha tecnológica importante, um paciente precisando de você, como resolver. Essas coisas têm que ser treinadas previamente. Tem que ser aprendizagem baseada em solução de problema, a famosa problema solving, não é? Porque a gente tem que ter um problema para ter uma solução, para quando acontecer com o seu paciente, você sabe o que fazer, você vai improvisar. Feito o professor Marcelo, na aula dele, não tem improviso em terapia online. Isso aqui não é malabarismo de circo? Isso aqui é saúde mental, levada a sério? E aí, gente, qual é a nossa responsabilidade atual? Nós estamos comprometidos com a evolução da nossa profissão? Nós estamos empáticos à quantidade de morte que existe? Nós estamos solidários a todas as pessoas com quem a nossa ajuda não chegou a tempo? Nós estamos dando suporte emocional às vítimas, famílias dessas vítimas? Nós estamos atentos a isso tudo que está acontecendo? Nós estamos atentos ao cyberbullying? As pessoas se matando por mau uso de rede social? A gente está preparado tecnicamente para instruir um pai e uma mãe de como usar uma rede social? De como proteger o seu filho na rede social? A gente está tá instruindo? A gente está preparando eticamente os pais? Ou isso não é problema nosso? E aí, gente, vem o nosso aprendizado. E aí eu pergunto para vocês: E aí? Por que, que eu preciso estar capacitado? Por que, que não é só ligar uma câmera? Por quê? E aí? Entenderam agora? Nada de comodidade, seriedade, relevância, necessidade. Nada de a qualquer tempo, enquadre um justo, apurado, acordado previamente. Onde você profissional é responsável por ele. Onde no consultório, consultório virtual seguro você agenda, ele confirma. Você chama ele para começar, você encerra, você tem prontuário eletrônico, você tem documentação pertinente, você tem que conferir que ele é ele mesmo. Muitas coisas, gente. Mais barato? Computador, segurança, internet de qualidade, pacote de dados, curso, ambiente para atender? Entenderam? Como a proposta? Proposta não é aquela? Nós estamos de outro lado. Vocês são muito convidados a estar desse lado conosco. Então, gente, não é para comunidade, não é para ser mais barato, não é a qualquer hora. E aí vem uma coisa que o Marcelo sempre põe aí pra conversar um pouco com vocês quando me perguntam, e tem uma, um bando de gente sem noção aí, né? Que fala que psicoterapia online é igual a psicoterapia presencial. Quando a gente pensa em, em sexo, mais fácil, né? Igual? Corpo e sem corpo, igual? Contato e sem contato, igual? Então não existe isso. A gente compara para finalidades de eficácia de, de da estratégia de uma determinada intervenção. Não é? é por isso que a gente compara. Mas só é comparação para finalidade didática. A psicoterapia online ela é para ser utilizada dentro de um contexto, dentro de uma relevância com uma nova técnica, pensada de outra forma. É um outro jeito de fazer o nosso trabalho. Muito apurado, muito sério muito mais difícil, porque tem uma série de tecnologias de envolvidas, de problemas que podem acontecer, de responsabilizações de paciente que está distante, de quilômetros. Então, é importante isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é completamente diferente, nem pior, nem melhor. Porque a psicoterapia online, quando ela é levada a sério e bem feita, ela tem uma qualidade e as pessoas ficam muito felizes oferecendo muito, e o paciente muito mais. Então, gente, lembrando sempre, nós estamos falando de coisas diferentes. Ok? E vocês acham que eu ia falar isso tudo aqui, vocês iam sair daqui sem tarefa de casa, eu fico aqui quatro semanas fazendo aula, conversando com vocês, e vocês saem aí sem ter nada para fazer? De jeito nenhum, vocês têm missão também, gente. Você é agentes de mudança, psicanalistas, psicoterapeutas, profissionais de saúde mental, psicólogos. Vocês é são agentes de mudança. Mudança de mentalidade, mudança de compreensão, abertura, ventilação. Vamos olhar o campo, vamos olhar o mundo, vamos olhar as pessoas, vamos examinar os sofrimentos, vamos tolerar as angústias de não saber. Não sabemos, a gente está vivendo enquanto está acontecendo, isso é fácil. Nossa profissão é a mais exposta. A gente está aqui para compreender, mas enquanto a gente vive e compreende, a gente compreende e vive. Não é simples a nossa função, mas nunca foi desde que você escolheu. Então, você é um agente de mudança. Selecione, selecione a lista de não, instrua, capacita, encoraja, fala sobre segurança, fala, olha, eu não, não sei se eu vou atender, mas tem gente que atende direito. Olha, tem que capacitar sim, eu, agora eu não vou fazer, mas tem que estudar olha, não pode ser por Skype não, não é assim como você está pensando não, tem marco civil de internet, tem constituição, não é assim não, não é esse lixo aí não, isso aí é uma baderna que um grupo faz, mas tem gente fazendo sério, isso é importante, isso difundido assegura para as pessoas que há um conjunto de pessoas responsáveis, organizadas, pensando, produzindo ciência, divulgando ciência, atendendo pessoas com responsabilidade, E é isso, gente, a psicologia tá na mão de vocês, as... o futuro tá na mão de vocês, não é? E eu queria contar um pouquinho pra vocês, vou beber uma aguinha aqui, né? Contar um pouquinho pra vocês da, da minha história, né? As pessoas falam, Cláudia, conta um pouco, conta como foi, como que foram as coisas. Então, nesses últimos minutinhos aqui, eu vou contar pra vocês do, do percurso, do caminho, da luta, né? Então, a gente... os primeiros atendimentos online eu contei pra vocês, eu fiz a partir de 2005, onde eu comecei a ser supervisionada. A gente nem tinha consultório virtual seguro, só existia Skype naquela época. Em 2013 até 2017 eu fiz doutorado, né? Foi uma revisão sistemática da, no modelo da colaboração Cochrane, onde foi a eficácia das psicoterapias breves, psicodinâmicas, Uh, por videoconferência no tratamento de adultos com transtorno depressivo maior em 2015 foi a nossa primeira turma inaugural a primeira turma de do curso de psicoterapia online era uma turma presencial a primeira turma foi toda presencial e a gente aprendeu muito com ela e percebeu que tinha que ser online o curso porque quando saía da aula e ia para a vida real online as pessoas tinham muita dificuldade e aí o curso ficou muito mais difícil para todo mundo, porque o curso tinha que ser inteiro online. E a gente passou, então, a... Fomos atrás de um campus virtual, uma universidade virtual da Casa dos Ensaios. Eu sou especialista em educação online, não é? E a partir dali, a, a gente desenhou um desenho educacional apropriado para a gente ensinar por meio da educação online. Então... Nós tivemos a primeira versão do consultório virtual seguro e nós tivemos a turma 1 em 2015. Quando foi em 2018, a gente publicou o livro, né? Cadê o livro, meu irmão? Pra eu mostrar pros meninos? Ah, tá aqui, né? A capinha. Psicoterapia online, né? Ética, segurança e evidências científicas em práticas clínicas mediadas por tecnologias, né? Prefácio do Christian Duncan, que apoia o nosso trabalho, que ajuda, que divulga com a nossa seriedade, o nosso comprometimento, né? A, a professora André aguirre também da USP, também a gente se apresenta junto, prestigia junto, fez seminário de verão na USP, pretendemos fazer o seminário de inverno na USP também, né? E agora nós estamos na turma 9, olha que alegria! O curso passou a ser uma formação, porque a gente entendeu que ele contemplava muito mais coisas, do que as pessoas escutavam capacitação e pensavam que era um treinamento, né? E já tem gente que copia o nosso curso o tempo todo, então a gente até mudou o nome para que as pessoas não misturem a gente com um conjunto de aula gravada esquisita que tem gente que vai é por aí. E hoje nós estamos em no consultório virtual seguro 3.0, que é a versão que integra o consultório presencial junto com o consultório online. Então é um grande consultório com gestão... De agendamento, prontuário eletrônico, confirmação, documentação, plano de acompanhamento do seu paciente, conversação interna lá por dentro. Hoje você conversa tanto com o paciente presencial quanto com o paciente online no mesmo ambiente, é integrado. Ficou muito bom, ficou muito bom. Era um sonho e foi com parceria dos indianos já, do desenvolvimento, e com o professor Marcelo Russo, que é engenheiro, que faz o desenvolvimento. E aí, gente, como que você, a gente, o propósito da gente de ajudar em termos de profissionalmente, né? Para que que veio a casa dos insights, né? A gente oferece a formação em prática clínica mediada por tecnologia, né? Curso de quatro meses, oito módulos, quinzenais. Nós temos, nós somos muitos professores, nós temos a coordenação clínica e de tecnologia, nós temos o setor de acolhimento com duas colegas, porque o curso mobiliza muito, não é simples. Existir na web, comunicar na web, estudar na web, aprender a expressar as emoções, aprender a acolher e ser acolhido. Tudo isso é um aprendizado muito importante do curso, muito. Então, nós temos o setor de acolhimento, nós temos sete professores tutores, temos uma orientadora pedagógica. Então, veja a quantidade de gente para fazer disso uma experiência linda, desafiadora e, e extremamente produtiva. A Nilza colocou que ela aprendeu muito no curso. Na Oi, matemática. Nilza! Tudo bem, querida? Nilza arrasou, teve nota 100 no final, foi premiada. Nossa, uma aluna maravilhosa. Muito obrigada pelo depoimento aí, né, querido? Nós temos o consultório virtual seguro, que foi um ambiente desenvolvido para que a gente pudesse atender e a gente treina dentro dele, né? E nós temos a psicoterapia para os pacientes que a gente oferece. Né? Dentro de todos os colegas que se formam conosco, nós temos uma equipe porreta, competente e de um grupo de pessoas maravilhoso em termos de pessoa, né? que não adianta ser um bom profissional e é ser uma carniça, não é? Então, são pessoas maravilhosas e a gente oferece o atendimento. Quando a pessoa clica na casa insights.com.br, aparece lá as perguntas que ela vai fazendo e aí vai acontecendo um Tinder com o seu terapeuta e o sistema escolhe um terapeuta que tem a cara do paciente que chega, né? Ah, a gente, a gente, não ganha sobre o trabalho de vocês, a gente não ganha percentual, a gente não acredita nisso, a gente não estipula seu preço, a gente não, não quer saber o dinheiro que você faz, essa é sua vida, né? O consultório Vital seguro, ele vai funcionar por um sistema de assinatura, a gente não ganha em cima do que você faz, e não interfere no seu enquadro a gente tem muito respeito com o trabalho de vocês e com o meu também esse é o consultório virtual seguro, né gente? Ele é cheio das dos Paranauêpis do um paciente meu engraçado, né? Ele tem registro de tudo, medicação, condição de saúde, histórico familiar e social, internação. Você pode pôr relatório médico, você pode pôr uma série de coisas. Às vezes você está numa clínica que ela é multidisciplinar, você vai ter médico também e vocês querem compartilhar Uh, o arquivo do paciente, vocês podem fazer isso. Mas, Cláudia, eu faço psicologia. Gente, dentro do nosso conjunto de procedimentos, de técnica nós temos uma entrevista setorial inicial bastante ampla. Isso inclui os aspectos alimentares, isso inclui... Mas, Cláudia, por quê? Porque as pesquisas são claras entre aspectos depressivos e alimentação. A gente olha a parte hormonal, a gente se observa quanto tempo tem que ele não faz uma visita periódica aquele médico, porque a gente sabe que uma, uma tireóide desregulada, por exemplo, é um quesito depressivo sério, então a gente entende o paciente na sua globalidade. E a gente quer ser respeitado, não como um sujeito que bate papinho, como um profissional de saúde mental que dialoga com o médico de igual para igual. Então, o nosso sistema contempla isso. Nós temos rastreadores de saúde, lembrando gente, que daqui a pouquinho na fora já está funcionando, você tem um sensorzinho, você liga no seu consultório virtual seguro e você tem sua temperatura, seu pulso, sua frequência cardiorrespiratória, tudo isso em tempo real, né? É assim que as coisas estão funcionando agora, né? Você tem estado geral, qualidade de sono, é uma série de coisas, colesterol e tal. Nós temos agendamentos, né? Então eu vou lá e agendo, tem um predinho quando eu quero agendar presencial e tem um uma câmerazinha quando eu quero agendar online. Então, quando eu agendo presencial, aparece lá minha agenda de presença, eu marco, marco o paciente, marco a duração e envio para ele. Ele recebe lá uma notificação, escrito você recebeu uma comunicação que te espera no consultório virtual seguro. Ele abre vê que é um convite para o horário dele, confirma, o sistema devolve para mim, o paciente confirmou a solicitação. Esse horário, então, existe confirmado na minha agenda. Né? fica verdinho, sinal de que está pronto para a gente fazer, né? Online eu mostro a câmerazinha, mostro do mesmo jeito, vai para o paciente e volta, confirma também. A minha agenda já fica estruturada, eu já sei quem falta confirmar, quem confirmou, tem o campo para escrever mudança, para fazer reagendamento, o sistema avisa de reagendamento também, facilita muito a nossa vida, gente. Eu recebo pagamento de honorário, recebo notificação de prática, compartilho relatórios... Tem uma, uma, uma evolução online que eu posso fazer e aí se eu tiver que atender o um paciente em outra parte do mundo, eu não preciso carregar coisas, não é? Eu tenho meu registro e eu, basta eu abrir o consultório virtual seguro que eu tenho os dados também. Em tempos de equipe de saúde mental também, se esse paciente precisar ser atendido e você precisar dar o acesso para um colega, é importante que o colega tenha acesso a um prontuário para que ele entenda o que está acontecendo, caso ele tenha que entrar uh, no socorro do, do seu paciente, quando você não está. Nós temos, gente, consultas de vídeo, síncronas, nós somos RIPA, né? RIPA é uma, uma sigla muito importante americana, é a lei que rege a segurança americana, é a mais exigente. Então, quando mudou a nossa segurança aqui, não nos abalou em nada. O nosso sistema, ele contempla as mais exigentes regras internacionais de sigilo e privacidade. E sempre foi assim, tá? Nós temos mensagens de texto seguras, que a gente conversa com o paciente por dentro do consultório virtual seguro, então a gente não precisa dessas outras comunicações. E se a gente precisar fazer sessão por mensagens de texto, também a gente consegue estabelecer um preço e também receber por isso, tá bom? Você está convidado para uma demonstração, se você tiver curiosidade, quiser conhecer só falar lá do setor de relacionamento, Maria, eu queria conhecer, queria dar uma demonstração, pede para me mostrarem como é que funciona, vocês fiquem à vontade para agendar. E aí, gente, a gente chega aqui no nosso curso. Então, é um curso de 160 horas, e a gente fala que é 160 horas de um jeitinho assim, que é mais de 160 horas, né, gente? É, 160 horas é um conjunto de, de conhecimentos obrigatórios tem o conjunto de conhecimentos extras, se a pessoa quiser fazer todos os extras, é bem mais do que 160 anos, tá? São 30 alunos por turma, são 4 meses de duração, ele é intensivo, foi um pedido das pessoas, ele durava um ano, as pessoas, Cláudia, pelo amor de Deus, o paciente precisa ser atendido logo, não posso esperar um ano, então a gente fez um intensivo a cada 4 meses, né? Então, nós temos oito aulas ao vivo, como essa aqui, onde a gente conversa sobre prática, sobre clínica, sobre dificuldade da vida clínica cotidiana, online, presencial, e a gente responde cada uma das dúvidas dos nossos alunos, que é um compromisso nosso. Né? A gente mesmo dá aula, a gente mesmo está com vocês, não é alguém que nos substitua, não. Nós somos os próprios professores que interagimos com vocês no momento da aula ao vivo. Nós temos um grupo de interação, nós temos orientação pedagógica, nós temos treinamento prático no consultório virtual seguro, nós temos gamificação, premiação, caça-palavra, o curso é, é, é, ele é grande, mas ele é, ele é muito gostoso de ser feito, né gente? E nós temos muita gincana virtual, nós temos muitas coisas que a gente faz para conversar com vocês, né? E aí gente, esse é um exemplinho que a gente, Marcelo fez especial aí pra vocês, como é que é fazer um curso online? É desses cursinhos que eu sou clicando, faço qualquer coisa e ele manda um certificado para o meu um e-mail? Não, de jeito nenhum, é um curso sério. A gente é filiado à Associação Brasileira de Educação à Distância, a gente tem compromisso, a gente tem orientação pedagógica, um projeto pedagógico, um compromisso com a aprendizagem de vocês, a gente é avaliado por vocês todos os módulos para saber se está faltando, se, se vocês precisam de alguma coisa, né? aqui gente você pode baixar pelo smartphone né pelo google play também aí você entra é uma animação que bonitinho ó. clica no módulo 1 aí você tem as boas-vindas eu converso com vocês na aula de módulo 1 aí acontece essa aula do módulo 1 vocês assistem depois nós temos tá vendo é uma aula que você assiste do seu consultório do, do computador Uh, você grava e assiste depois, aí você vai clicar no próximo, como ele fez lá, não é? E você vai ter então, ó, a apresentação pessoal, cada aluno vai, apresenta quem eu sou, como... e a gente interage com vocês lá dentro, os professores também, mostrando pra gente, aí vão tendo as outras aulas, eu converso com vocês por ali também, né? Dando boas-vindas, explicando quais são os questionamentos que vão ser feitos no decorrer do curso também, tem comentários para você escrever, né? tem funcionalidades do campus virtual para você treinar, é um novo ambiente. É a primeira vez que você vai existir online, então é a primeira vez que você é um aluno, para depois ter condição de atender. Né? Não é simples, é uma construção de segurança, não é, gente? E assim vai, você vai ter um acesso, né? você vai ter um login e uma senha, você, pessoal intransferível, você vai entrar. E ali você vai poder fazer, então, ter acesso à sua turma exclusiva de, de, de, do curso, de formação. Tá bom? Então, esse é um exemplo da, da visão que as pessoas têm, né? É, do campo de dúvidas, dos conteúdos, aí nós vamos ter as provocações reflexivas. Sempre nós temos o que, que nós vamos pensar, discussão, ampliação. Temos avaliações também, vocês viram? Você abre a avaliação tem um campo para sua resposta, depois vai ser escrita a sua, sua avaliação, vão, vão, vai terminar, vão corrigir, né? Não é um curso que faz clique e vai embora, né? Você vai ter que trabalhar, vai ter que pensar, vai ser avaliado, pode fazer outras vezes até conseguir ter uma boa avaliação que você fique feliz com ela. Então, é, é, é muito importante, a gente tem muitas formas avaliativas também, não é? Então, gente, isso é um exemplo para vocês terem uma ideia de como é que é a vivência do curso online, né? Fora isso, tem esses momentos aqui, a cada 15 dias a gente conversa, troca, faz caça-palavra, discute as coisas e conversa junto, sim? Então, queridos, eu tô aqui querendo saber se tá tudo bem, se vocês precisam de mais dúvidas, conversem comigo, Adriana, Ana Lídia, Ana Vil, Mari, Cris deixa eu ver quem mais tá aqui comigo. Cíntia, Crislaine, Crisline Cíntia, outra Cíntia, Ferreira, Denir, Denir, tudo bem, querida? Denise Bittencourt, Eduardina, é, Emília, Gabriela, Gisele, outra Gisele, Hilda Moura, Ivete, Zoldi, Júlia, Jorge, Chaim, jo, José Luiz, Juliana, Cássia, Larissa, Lenita, Lourdes, Luciano, Luizas, Luzia, Marcela, Maria Cristina, Márcia, Várias Marias, Marlene Vilela, nossa professora tutora, Milton, Miriam Natália, Neuza, Olivia, Patrícia, Paula e muita gente, gente. Ah, esse é o nosso folder, né, gente? Esse é o folder é... Juliana tranquilo Ju fala com a Maria no setor de acolhimento a gente tem um pacotão de desconto e, e parcelamento para os recém-formados lembrando gente que o recém-formado ele entra no grupo no curso no formato de new talents ou novos talentos ok porque ele precisa de uma atenção especial nossa ele não tem a experiência né então ele estuda todo mundo junto quem tem experiência com quem não tem porém quando termina o curso quem já tem experiência e foi aprovado, ele passa a atender diretamente. E o colega recém-formado, ele é supervisionado, né? Por um colega mais experiente, tanto no online quanto no presencial. A gente não acredita num terapeuta que seja competente no atendimento online e que não faça a menor ideia do que seja o um atendimento presencial. Ele é um profissional manco e com certeza a, a, a psicoterapia on online dele é mais manca ainda porque ele não tem uma dimensão do, do que está acontecendo com, com todo o corpo presente no mesmo espaço físico. Então, vai precisar ver esse, esse atendimento, esse treinamento, tá bom? Mais um conversa com a Maria. Gente, esse é o nosso folder. Ali tá os, o que a gente vai aprender, estabelecer o um enquadre, regulamentação função do consultório virtual seguro, seleção, aspectos éticos, protocolo de emergência, plano B tecnológico, flow de atendimento, uh, as autorizações já estão prontas, as mensagens de, de primeira vez, de, de término, de encaminhamento, de termo de interrupção, termo de continuação, termo de enviar o paciente para outra unidade, tudo isso precisa ser feito, checagem de quem ele é, tá bom gente? É, é muito importante. O investimento da gente é são 12 parcelinhas de 277 ou 18 parcelas de 187. Você pode solicitar desconto para pagar à vista. Você tem 10% de desconto. Você pode pagar no boleto, psi adora um boleto, ou você pode fazer no cartão de crédito também. Não cai inteiro de uma vez só, tá? Todo mês só cai 277 ou 187. Não compromete limite, você pode continuar tocando a sua vida também, tá bom? Ah, você tem de novo 11-9494-00065 e o, o link também, o Marcelo vai colocar para vocês o link de inscrição do curso também. São poucas vagas, né gente? A gente já está quase no início da turma 9, então se inscreva se você se sentiu convidado para estar tá com a gente, para caminhar nessa jornada, para ser mais um membro da família da Casa dos Insights, para lutar para a redução de desigualdade na atenção e saúde mental para formar um pelotão de gente boa, qualificada, humana, empática, para atender as pessoas que estão precisando. Se você se importa com o jeito que o mundo está, com as pessoas que estão sofrendo, se a sua empatia está viva ainda, se o seu pertencimento nesse mundo, como uma pessoa que pode mudar o mundo junto com a gente, está aqui, eu faço um convite para vocês. Esse curso é muito maior do que uma formação de terapia online. É um convite... A conviver com as pessoas, encontrar uma família si, e lutar junto, e construir causas, e lutar para todos os lados. Uh, o, a nossa família, Casa dos Insights, é muito, muito maior do que eu mereço. Uh, são pessoas maravilhosas, a gente conversa muito, a gente dialoga, a gente troca de vida, de tudo. Tá, gente? Uh, Maria Cristina, obrigada, querida. Maria Cristina, vem fazer parte, mas. Ó, oh, gente. Tem um, tem um botão para clicar, tem um, o seu vídeo. Ah, você tem um botãozinho para clicar. Mais informações. E mais informações. Tem um vídeo que eu converso sobre o curso e tudo mais. E dou outras instruções também, tá bom, gente? Ah, tem os conteúdos adicionais que eu esqueci de falar. São os bônus que vocês têm. Como fazer seu próprio site. Ah, mas o conselho falou que eu não preciso de site. Mas não é pro conselho, é para existir no mundo digital. Digitar lá Maria Cristina e acho a Maria Cristina tem um link, clica lá, fala com ela. Né? É importante, gente, existir no mundo digital. Digita no Google, não existe? Não dá, né? O Google é a cibercultura, tem que existir ali. Tem que ter um endereço digital. Eu tenho um presencial, preciso ter um digital também. Tá? E vou ter também um módulo só para ensinar vocês como estar presente, né? como fazer um Facebook profissional, como alimentar esse Facebook, como dialogar lá dentro com responsabilidade seguindo os critérios éticos, isso tudo vai ser construído uh, com vocês. Tem uma pergunta da Selma Evangelista no Facebook, que ela ah, fala... É, Cláudia, sobre o curso, a tecnologia utilizada será a mesma recomendada? Com certeza. Aliás, isso é, uma, é um compromisso de vida da Casa dos Insights, né? Nós mantemos toda a nossa equipe constantemente atualizada. Então, tudo que eu uso é a mesma coisa que vocês vão usar. A documentação que a gente dá pra vocês, é a gente que faz. É a mesma que eu uso. Eu fui atender um colega que se tornou meu paciente e ele recebeu a mesma mensagem de quando ele foi aluno do curso. Aí ele falou comigo assim: Ué, não é que é igual mesmo? Não é que você usa a mesma? Claro, gente. A mesma, com com com o jeitinho que eu falo, com transparência. O mesmo ambiente, o mesmo treinamento, tudo do mesmo jeito que eu faço. Eu ensino, aliás, o jeito que eu faço. E tudo que eu mudo para melhorar, para facilitar, para descomplicar, eu mudo, eu falo, gente, reunião da equipe da Casa dos Insights, vamos lá, vamos mudar. Estou propondo isso, o que vocês acham? Não, isso foi melhor mesmo, vamos fazer isso, né? Então a gente constrói junto, tá? Neusa, muito bem-vinda, Neusa. Uh, que bom que fez sentido para você, viu, querida? Uh, uh, é muito bom quando vocês podem estar. Essa energia de vocês é muito boa, né? Deixa a gente aqui com mais vitalidade. Vânia também, né? Assiste as anteriores, viu, Vânia? Muito bom. Eu faço, falo com mais detalhes do sofrimento contemporâneo, uh, da nossa presença. É muito interessante. Uh, eu acho que vale a pena assistir. E se você puder estar com a gente na nossa proposta, é, vai ser muito bem-vinda, né, gente? Em estar com a gente e para caminhar junto, para reduzir a desigualdade de manutenção e saúde mental, para que todos os brasileiros tenham direito a, a ter a compreensão do seu sofrimento. né? Luzia, obrigada a você pela presença, que bom que fez sentido para você, que valeu a pena o tempo de vida investido aqui, não é? Que isso é um tempo de vida meu e de vocês. E é o mais que o maior valor que a gente tem, o bem mais precioso, né? Nosso tempo de existência aqui. Então, que a gente use da melhor forma possível. Pra mim, eu gosto muito, eu sinto a energia de vocês, creio em mim. Uh, me vitaliza muito, eu vou embora muito feliz das lives. Porque eu conheço pessoas muito interessantes, né? As lives me trouxeram muitos amigos, que também são colegas de Casa dos Ensaios. Né? a tecnologia ela realmente faz ponte para as vinculações, faz ponte, a gente entende perfeitamente porque a pesquisa fala que a, a, a transferência positiva ou aliança terapêutica ou aliança de trabalho ou working alliance, enfim, que ela se dá tão forte quanto na presencial, né? Desde que a gente sabe o que a gente está fazendo e a nossa capacidade empática esteja viva a gente, a gente consegue por meio de um vínculo bom, fazer um excelente trabalho, dar o suporte, dar uma compreensão, dar uma ajuda, né? E isso é muito bom. Então, gente, tá aqui o meu folder, tá o meu convite pra vocês. Continuem com a gente, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam você que pode, você que tá apertada aí que escreveu, conversa com a Maria, Maria, dá mais uma espichadinha pra você. A nossa fun fun função, gente, curso não deixa ninguém rico, não é? Nossa função é essa, que a gente caminhe junto. Então, se tá mais difícil, se você precisa de um parcelamento maior, você precisa de outro jeitinho, não tem problema. Só ir lá pedir que a gente dá uma espichada para você, tá bom? Nosso compromisso é com a formação, nosso compromisso não é com o dinheiro lá, tá bom? Aham. O Jorge Shine também, obrigada, Jorge. Ruth te vejo na formação, tio. Vamos lá. A Selma agradeceu a, a, a questão, era isso mesmo. Ela pergunta quando será a próxima turma. Data certinha? É, é liberado o acesso 22 de julho, segunda-feira. 22 de julho, segunda-feira, gente, tá pertíssimo, cinco dias. 22 de julho, segunda-feira, nós temos a liberação do acesso da aula 1. e Módulo 1, um. um, né? Meus boas-vindas, todos prontos para você. Então vocês têm esses diazinhos finais aqui para garantir as últimas vagas para estar lá com a gente. Tá bom? É só clicar no link. Tem mais né? uma da Ana Lídia, Ana Zani. Vamos lá, como, Zeni. Po como podemos ter acesso às aulas anteriores? Ah, basta você escrever digitar no WhatsApp né o 11, 9494 00065, já é o setor de relacionamento, você fala com a Maria e fala, Maria, então, eu queria o acesso das outras Open Classes. E ela vai, vai, vai dar um jeitinho lá pra você, para você assistir as outras, tá bom? É isso? Queridos, então... Ah, tem mais? Ah, nossa, ninguém me fala, gente. Então, gente... Não, é que é hoje é, é novo essa aula. A gente mudou tudo. Eu falei, não, vamos fazer diferente? Eu tô querendo fazer diferente. falando falar com eles de outro jeito. Eu tive uma inspiração. Falei, a gente mudou. Então, é a primeira vez que a gente se apresenta nesse formato pra vocês. É a primeira turma que vai ver. Então, não há mais tempo para improviso. Psicoterapia online não é pra improvisar. Psicoterapia online é pra fazer com seriedade, com ética e com segurança. Tá bom? E aí, gente? psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, eu juro que eu vou acabar. Os devem ser agentes de mudança, vocês já são agentes de mudança, a mudança interna acontece primeiro, da conscientização, da inquietação, e a partir dali tudo se faz novo, na medida em que a gente vê o mundo de outro jeito, não é? Vê as pessoas, se sensibiliza, né? A, ser agente de mudança, gente, pressupõe relacionar-se com os outros, Perceber de que jeito a gente está se relacionando uns com os outros, com os colegas, com respeito. né? Participação nesse mundo, de que jeito a gente está deixando esse mundo melhor. Como que o Jorge está deixando, como que a Ruth, como que a Vânia, como que a Luzia, como que a Neuza, como que a Maria, como que a Suelen, como que a Vânia estão deixando a marca delas nesse mundo. Cada um vem com um talento, gente. Esse talento tem que ter uma gota desse talento para deixar o nosso mundo melhor. Se você acha que não tem o seu, que você não sabe onde ele está. Mas a gente vai achar e você tem que contribuir com esse mundo. Não é simples assim, tem que ajudar a ficar melhor, não é? Precisamos também ter aceitação, gente. Tem coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. E vamos ter muita gente que tem poder de influência. Nós temos poder de influência. Uma boa informação, uma boa evidência, um bom sentimento, uma, uma boa tolerância, um movimento de solidariedade. Tudo isso tem um fluxo violento. Um é muito maior que nada, gente. E vários, infinitamente maior que nada. Não é? As mudanças vão começar dentro da gente. Todos os PCs. Acreditem nisso. Uh, vistam a causa. Se preocupem. Pensa que pode ser seu. Pensa que podia ser seu filho, seu sobrinho, seu irmão. Né? E pensa que a gente tem que estar tá junto gerando novos dispositivos para que a gente alcance essas pessoas. Nós precisamos alcançar essas pessoas, com ética, com seriedade, com respeito, com uma prática sustentável que garanta as nossas profissões. Albinha, beijo para você. Acabou, querida. Isumira, basta pedir no 11-9494-00065 e você vai assistir as anteriores. Né? Quem vai garantir suas vagas, por favor, se inscrevam, gente, porque segunda-feira, módulo 1 da Turma Nógico. Tá? Eu queria muito agradecer, deixar um abraço para vocês, me estendi um pouquinho aqui para aproveitar os últimos minutos e agradecer vocês por tudo, pela presença, pela amizade, pela confiança, pelo tempo de vida, pelo compartilhamento, por contar da Casa dos Ensaios para as outras pessoas, por falar comigo na rede social, por, por seguir o Instagram, por seguir o YouTube, por comprar o nosso livro. Tudo isso é o que sustenta a Casa dos Insights, a Casa dos Insights, ela, ela se sustenta com vocês, com a ajuda de vocês, com o dinheirinho das coisas, com o dinheirinho do uso do consultório virtual seguro. Eu sou voluntária, ela não dá conta de me pagar ainda, né? E, e é isso, é um movimento grande que uma hora vai dar conta, né? E, e junte-se a nós nesse movimento, isso é muito importante, faz muita diferença. A sua presença faz muita diferença você não é qualquer coisa, né, qualquer um tem um próprio talento, tem o um próprio jeito de olhar o mundo só você vê o mundo desse seu jeito né, então vem contar pra gente participar e enriquecer a nossa compreensão de mundo, de vida, de todo mundo então agora eu vou me despedir mesmo que eu vou atender, não é? beijo pra vocês todos muito obrigada, Marcelo me ajuda aqui, que eu, é tanta coisa que eu tenho que eu não dou conta nem de desligar a metade e lembre gente curso.casadosinsights.com.br barra turma 9 ou no 11949400065, tá bom? Albinha é uma das professoras tutoras, foi aluna também, é especialista em mediação pedagógica interativa, é top, tá bom? Vocês vão ver na nossa página também, se vocês têm curiosidade, gente, vários relatos de, de avaliação, muitos cinco estrelas, pessoas contando das suas experiências, elas são muito disponíveis, clica, pergunta, elas gostam muito de contar a experiência de andar com a gente, de... Zumira, 70 anos, muito bem, qual o problema, Zumira? Você não, não tá longe de ser mais tia aqui, não, viu? Né? Nós temos muitas colegas. Muitas colegas. Nós temos colegas de mais de 70, Zumira. Isso aqui não é 7.0 turbo aqui, não tem essa aqui, não. Todo mundo muito bem-vindo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente, tecnologia, a gente, começa do zero. Isso aqui é um cabo, ele tem dois lados, ele só entra assim. Ninguém vai precisar de filho, de sobrinho para falar: pelo amor de Deus, me ensina. Diferente que eles pensam, não são jovens, são os mais. É, é interessante vocês saberem disso, né? Todo mundo pensa que a nossa nossa é lotado de gente jovem. Não, gente jovem tá tá preocupado com isso não. Nós a nossa grande faixa é das pessoas. Que tem mais idade é os mais amadurecidos já com experiência clínica presencial acima de 45 para cima é a grande faixa que nós temos as pessoas pensam que são os recém-saídos os novos não quem está com a gente é exatamente os experientes o mira vem trazer a experiência nossa tá bom você vai cê vai conhecer as outras pessoas de mais de 65 né que estão super bem a turma 8 por exemplo tem várias não é e estão caminhando muito bem com a gente, tá bom? Beijo que eu vou atender em 14 minutos. Uh, eu agradeço a vocês pela presença. E a gente se vê a qualquer tempo, a qualquer hora. E eu vejo vocês no módulo 1, segunda-feira, combinado? Beijo, obrigada a todo mundo em todas as redes e tudo mais. Maria, Bianca e todo mundo que ajudou a gente aqui. Beijo.